E aí galera, belezinha? Olha quem está aqui comigo. Davi, quem é que lembra desse cara aqui na entrevista que a gente fez, aí? Há três anos já. Há três anos. Há três anos, olha só. <risos> Há três anos. Então Davi está por aqui, outra vez, na Colômbia. E você estava morando onde na Estão em Pereira agora. Está em Pereira, né? É. E, e morou no Brasil durante? Um ano e meio. Em? Recife, Pernambuco, Brasil. A gente estava conversando. E Davi estava compartilhando aqui algumas coisas que aconteceu com ele na, durante o tempo que ele ficou no Brasil. E a gente vai conversar um pouco com vocês, que como já faz três anos que a gente conversou, né? É, muita coisa deve ter acontecido aí nesse meio de caminho, né? É. Né? E é a primeira vez que a gente se conheceu em pessoa, né? Finalmente. Foi assim, a gente entrou em contato e tá liberado, tô liberado. Tô indo. A gente se encontrou. É. Foi e muito olha bom. quem tá aparecendo por aqui. Gravei um vídeo com o Davi, já faz um tempo. Esse maluco tá aparecendo por aqui. É, E aí? aí? Belezinha? Eu, eu, eu. Tudo bom? Cara, mais Boa nordestino semana, que eu já conheci aí. na vida, cara. Não faço, não. Beleza? Ei, dá um alô pra galera do YouTube. E aí, e aí? Amiga, aí. Lembra, lembra desse cara aqui que gravou um vídeo comigo? Que faz uns dois anos? É, 2015. 2015. Três é? anos já. Nossa, mano. Tá aqui. Você é de Pereira, né? Sou da Armênia, moro em Pereira. Ah. Mas morei um ano e meio no Brasil. Ah, bacana. E tá de passagem aqui em Pereira. Tô, três dias. E aí, a gente vai gravar uns videozinhos bacana aí. A gente <risos> Bacana, né? A é vista aqui muito da hora também, onde a gente tá, pertinho de Medellín. E, cara, a palavra é sua, velho, porque eu falo muito, você sabe. Eu vou perguntar para você aqui umas perguntas improvisadas, claro. ok? Que eu não tenho uma lista de perguntas aqui. Mas é, durante esse tempo que a gente conversou, desde a última vez que a gente conversou, até hoje, o tempo que você estava no Brasil, quais são os destaques assim, que você gostaria de compartilhar com o pessoal que está pensando em ir pro o Brasil? Que... Hoje eu tá morando no Brasil também, né? Que você. É. Cara, eu tô morando aqui já, eu cheguei faz um mês, passei de umas dicas e tal. Então, o que é que você teria para falar aí para o pessoal? E a gente vai vendo aí. Inicialmente, é a experiência, né? De conhecer outros cantos, de conhecer outro país, outras culturas, comida, danças, tudo. E se encher de toda essa informação, de tudo isso que é rico para gente, isso é muito bom. E assim, a aprendizagem de, de outra língua, de que a necessidade possa te forçar para você aprender, uh -huh. né? Se expressar, saber onde fica o banheiro. Uh -huh. eu, eu tenho fome, uh -huh. eu tenho... Uh -huh. aonde... O básico, né? O basicão, é, assim. Eu comecei assim, desse jeito. Chegando no aeroporto de São Paulo, sem saber nenhuma só, só ah. palavra de português, me defendi com aquele inglês... Arrastado. Arranhado, né? Assim, aquele inglês, assim, mais ou menos, né? Mas deu. Uh -huh. Mas depois, bicho... Eu acho que foi uma experiência incrível, que eu ainda não consigo acreditar, mas estou pronto para continuar com outros, né? Ah. Não é a primeira nem a última. E durante esse tempo que você ficou lá no Brasil, você estava mais com brasileiros, né? Todos, você não estava com colombianos? Todos, só um, um colombiano é, não mais. Um colombiano só, ele era meu meu colega, me eu estudante também, que ele chegou para fazer o intercâmbio lá em, em Recife. Uhum. E de daí... A gente começou desenrolando, né? Uhum. Se forçando, se. Ou seja, os, dois, os dois falando português. É, não. só que ele tinha, tipo, às vezes ele ia pelo caminho dele e eu ah, okay. no meu. Uhum. Mas deu para aprender muito. Bacana, porque às vezes o pessoal se acostuma, né? Porque está com o pessoal do mesmo país, aí você fica naquela zona de conforto ali falando em espanhol. É, espanhol. Ou em inglês, né? Como eu vi muito na Austrália, esses colombiano e brasileiro é os grupinhos. Então você não é. vive tanto a cultura do país. Se você não entrosa, se você não está conectado ali com as pessoas do país, né? É, é desse jeito. E assim, teve muito pessoal brasileiro uhum. que ficou do nosso lado, acompanhando, ajudando. E foi incrível. Tipo, te mostrando o país deles. Era a oportunidade deles de se mostrar. Aham. E você percebeu essa vontade de compartilhar com os estrangeiros? Porque muita, né? muita. é bacana. Só que no começo. Foi difícil, porque assim, Colômbia, é Pablo Escobar é narcotráfico, ah, é sim, maconha. Sim. Aí todo mundo, cocaína, então, é, né? É, é. Eles começam a brincar com, com a gente, né? Mas eu acho que uhum. depois de, disso, é, deu para eles entenderem que Colômbia é mais que isso. sempre Porque aí eles tiveram a oportunidade de conhecer as, alguma pessoa de lá mesmo, é. do país, e aí você pode conectar o país com uma pessoa. É é. Não um país com as histórias que falam sobre não, o país eles que já faz falando tantos já de, de Davi, uhum. de, de Juliano, claro, tá ligado? De, Eu tenho um amigo que é, é. de lá, não sei quem, o quê, passou cara, tanto tempo é. aqui e tal. Ele mostrou para mim a ilha de San Andrés, é, a Cartagena, ah, o Medellín, uhum. a Armênia, Salento. Então é isso que agora vale a pena. E esse, nesse tempo você já não está no Brasil há quanto tempo? Você passou é, um ano e meio, você foi embora já faz quanto tempo? 2015, em setembro de 2015. Desculpa, 2016. Eu você cheguei. voltou? É. Ok. E durante esse, desde 2016 até agora, você teve visitas de pessoas do Brasil aqui? Não. Mas hum. eu tive a oportunidade no passado de junho. Eu estive com minha família lá. Então, agora eu, ti, eu tive a oportunidade de levar minha família, uhum. levar os com aquelas pessoas que compartilhei. Com sua outra família? É. <risos> com, é com, com minha família brasileira. Juntar as famílias. Então, é... Foi uma sensação, uma experiência incrível, é, surpreendente e eu acho que foi é, o melhor é, jeito de fechar aquela aquela área de que eu chamei Brasil, uhum. minha experiência, minha vida Brasil, uhum. então foi bom. Mas aí você você deu muito sentido também essa experiência que você teve, né? É. Tanto, tanto se conectando com as pessoas do país e também a, a tal ponto de trazer a família daqui da Colômbia Levar para o Brasil com essa vontade de eu quero que vocês conheçam minha família na Colômbia. Eu quero que minha família da Colômbia conheça, é. a família do Brasil conheça a colombiana, né? Conhecer o meu chefe, uhum. com aqueles com quem eu compartilhei, com quem eu morei, uhum. aonde eu morei. Eu dormi em outro em outra cidade de Caruaru, uhum. numa casa de estudante muito ruim, em condições horríveis. Uhum. E eles conheceram, pô. ou seja... Foi... Você, você, você literalmente fez um tour, assim, é. digamos. Oh, eu dormi aqui, eu passei tanto tempo nesse lugar, é. eu conheci essa pessoa, esse, esse restaurante que eu ia muitas vezes. É, Dirigir para tá foi... eles. Ah, você estava dirigindo também. É, também. A gente alugou um carro. Ah, ah, é, esse, tá... Essa é outra coisa, né? Você dirige em outro país, é uma experiência inclusiva. Eu que... dirigi no Rio de Janeiro e fiquei, fiquei no, no trânsito é, cinco horas aí aguardando. Ah, não sabia se você tinha ido pro Rio, velho. Eu fui, pô. Eu estive nas <risos> de Olimpíadas. Ah, bacana. Nos jogos. Ah, isso foi do trabalho que você fez, né, lá? É, eu a voluntário. Gente fez uma, ah, uma verdade. Isso também. Uhum. Então, foi incrível, pô. É bacana. É, experiência traz experiência. Sim. E é sempre bom. E você tem planos de voltar ao Brasil, visitar o pessoal outra vez? Sempre, Quais são os planos agora? Sempre, sempre. Eu gostaria também de que eles viessem uhum. conhecerem é, Colômbia. Eu tiver a, a oportunidade de apresentar uhum. a minha terra, né? E eu acho que, eu que gostaria de voltar. Eu acho que daqui a um, dois anos. O que você fez, Davi, para chegar no país assim, sem conhecer ninguém, sem falar o idioma? Você tendo opções de ir para qualquer outro lugar, como é que você psicologicamente assim, se preparou para chegar no país sem conhecer ninguém? Primeiro é uma oportunidade, né? Uhum. Na, na minha faculdade foi tipo, tem intercâmbio lá. Você uhum. quer ir, eu, porra, eu, eu vou, uhum. eu, eu topo. Uhum. E eu acho que arriscar. Uhum. Eu acho que o principal. Aí tem graça, né? É, aí <risos> o cara fala pra, pra si mesmo, né? Vale a pena. Na é verdade. Será que sim? Será que não? E você falar também quando você vai contar a história, né? Ah, você já morou no Brasil, foi? Você foi o quê? Com grupos? Não? Fui sozinho. Sério? Aí a galera fica tipo, ó, oh, sério, bicho, não sei o que e tal. Tá? E você vai falar o idioma, não, não precisa saber nada. Nada. Caramba, velho, sério, como é que você fez? Não sei o que e tal. Tá? Então é, é uma história que você se amarra nessa história também como algo pessoal, né? De você. Lembrar que você fez isso Sim. e isso motiva para que você faça outras coisas também. Porque eu já fiz outros isso, também pra fazer. e motivar outras pessoas também. total Porque às vezes, vamos supor, eu sou colombiano e eu sou teu amigo aqui na Colômbia não sei o quê. Aí você fala, oh, eu vou para o Brasil não sei o quê. ah essas coisas não é para mim não sei o quê e tá. tal. Aí você vai, volta com a experiência, me conta e eu, pô bicho, agora eu conheço uma pessoa do meu lado aqui que foi. Uma pessoa que é colombiana também, se eu fosse colombiana. tem gente é. que pensa que eu sou colombiana, imagina. Às vezes, você é pai, brasileiro. Eu sou brasileiro, galera. <risos> galera fala, você é da Colômbia, não sei o quê. Mas imagina, você vê uma pessoa que você conhece já e fez isso, então você vê mais possível. É, é assim, eu... Entendeu? Então, as pessoas que estão pensando em viajar para o Brasil ou qualquer outro país, conheça pessoas que já fizeram isso, porque isso motiva muito. É. Pergunte o que foi que motivou essas pessoas a fazer o que fizeram. É, é isso. O que fez, o que fizeram, o que motivou, quem acompanhou, se fez sozinho, que uhum. quanto dinheiro gastou, também é importante, né? Tipo, quanto, o consumo econômico como é, é a língua, as pessoas, a cultura, a comida. Uhum. Assim, eu eu tava a comida tava é muito preocupado, diferente. Né? É, tem muita Mais coisa bem. diferente. Uhum. Mas achei muitas coisas gostosas, uhum. boas para mim. Algum costume brasileiro que você estranhou? Assim, Rodício. Que você, que você estranhou, tipo... Ah! Estranhou, estranhar <risos> em português é tipo, ai, que negócio tão estranho. Não é estranhar de estranhar de sentir falta, ok? Eu fui comer pizza. <risos> pizza, sim. Mas é, eles comem com talheiros. Ah! A maioria. Sim, é mais ou menos. Quase mais. todos. No Brasil a gente não toca tanto a comida Nada. assim. Então eu peguei com a mão. Aí o cara ficou. Tipo, Quem é americano, né? É, é, é... pô. Tudo no Brasil, não sei o quê. Então foi isso, mas. É, porque imagina, todo mundo comendo com o talher, né? E você pega com a mão, parece um animal é. comendo. Cara. <risos> cara, não faz isso, Davi. Tá passando vergonha aqui, bicho. E assim, o restaurante era muito. É. fino, né? É. Não, era fino? É. Todo mundo aí. Se com talheirinho. Aí Eu confesso, eu prefiro comer com a mão. Eu Comida gosto. com a mão, você saboreia mais e é mais natural, é claro. É. Eu vejo. Ok, é mais prático você comer com garfo e faca ali, né, porque você não se suja e tal, mas em termos de desfrutar meio de, de sabor, mesmo de de sabor desfruz, assim, né? como na mão é muito melhor você comer assim, quando eu vejo o pessoal comendo hambúrguer, aqui aí tem garfo Valeu, e faca, gente. garfo e faca pra comer hambúrguer, aqui eu já vi, no Muitos Brasil, pessoas. sem garfo e faca. Só que no Brasil tem sacolinha, aquela de plástica, eu acho horrível, na verdade, é. Mas eu coloquei aquele papel alumínio também, não? Papel alumínio também? No Brasil não, vi. Só saco, né? É verdade, sacola, é. Aí você coloca o sanduíche dentro da sacolinha, E o cachorro quente também, Que aí bota tudo. Maionese, cachorro, postada e fecha a sacola. Assim, assim. Gira a sacola. Também, Amigo, tá pronto aí? Com um ovo de, de codorna é, em cima na, na assim. Metade. Batata palha, não sei o quê Sim. Então, pessoal, um vídeo bem curtinho aqui para vocês, ok? Só para vocês verem essa figura aqui outra vez, que a gente conversou já faz muito tempo. E eu fiquei bem feliz quando ele me falou que tava aqui em Medellín, de Pereira, né? E tá em Pereira agora, tá morando em Pereira. Então, ah, tá passeando por aqui em Medellín. Caramba, a gente tem que se encontrar. E agora, esse brasileiro está me apresentando Medellín. Eu sou colombiano. <risos> Mas, muito bom. E olha o local. Sim, sim, eu trouxe, aqui, eu trouxe aqui pra um lugar que eu gosto muito, subindo aqui nas montanhas aqui, na, aqui em Meredim. Temos de moto. De moto, os dois aí, bacana também, que andar de moto é muito bom, né, é, cara? É bom. E falando nisso também, você veio num motoclube, que eu falei pra você que eu tô é. no motoclube é, agora, né? Não é Só tinha colombiano. Então, quando eu falo assim, tipo, sim, trouxe com pessoas do país que você tá, cara. Não é que eu tô falando, tipo, esqueça seus amigos, não, mas traz seus amigos pra tá com gente do é. local porque aí você pode ir embora e você pode falar eu conheço o país tal é. e eu conheço as pessoas desse país é. não é você passar Acordo. seis meses no país e morando com gente da sua nacionalidade e encontrar gente do país aí e tal mas você não vive a cultura do país entendeu e essa é a diferença velho. É. entendeu bicho eu queria aproveitar para convidar todos vocês quem estiver assistindo <risos> o nosso o, o canal do Felipe eu acho incrível o jeito que ele que ele ensina tá, o português. Valeu. Que ele é, é, é muito simples. Faz o português muito simples. E além do do que a pessoa possa praticar e aprender pelo por fora, né? Pelo, com o livro. Eu acho que essa experiência aqui, o fato de estar falando com alguém que saiba o, o hum. do idioma, eu acho isso é muito bom. Bacana, cara. É, valeu. Eu queria agradecer mais uma vez. Eu acho que os vídeos... Ainda está me servindo para aprender ainda mais. Ainda esqueço coisa do português. Sempre. A tendência é, é esquecer. Falta cara. de prática, né? Uhum. Mas vale a pena. Bacana. Isso. Só um extra aqui, pessoal. Esse lugar que a gente está gravando o vídeo aqui foi um lugar que eu gravei o um vídeo sobre saindo da zona de conforto. Eu tava falando para Davi aqui que eu demorei seis meses para publicar esse vídeo, cara, com, com receio, com dúvida, como porque eu sempre publicava aulas de português. É. E aí, seria o meu primeiro vídeo falando sobre coisas da vida. sabe? Tipo, falando que não de aula de português. E eu ficava pensando, será que a galera vai se importar com isso? Eu falei tipo 25 minutos no vídeo, mais ou menos. E eu fiquei pensando, não ficou muito longo o vídeo, e eu não estou falando dando aula de português é. tal. Mas depois eu pensei, cara, eu falo dessas coisas nas aulas de português também. Eu vou publicar, é. mas foi depois de seis meses, depois que eu gravei um vídeo com um chileno falando sobre zona de conforto e a galera falou: "Pô, velho, coloca mais coisas desse tipo". Aí eu falei: "Pô, velho, a galera gosta". E quando a gente, as pessoas batem papo, estão conversando desse mesmo jeito, a gente está só conversando, né? Uhum. Mas dá para entender o que você está falando, aprender disso uhum. e praticar, Também. agora o que eu estou fazendo. Imagina 20 pessoas aqui. Nossa, seria sensacional, né? Montão de gente aqui. A gente já fez uma reunião de português aqui, eu quero fazer outra aqui nesse local e foi muito bacana. Eu sempre falo pessoal, cara, você tem que aprender mais isso. que português através do português. Isso. Que mude sua vida, entendeu? Através do idioma. Use o idioma como uma desculpa pra melhorar a sua vida, cara. Sim. E aprender. Claro, conhecer. você já avançar sempre que você fala, pô, eu comecei a fazer isso, depois eu comecei a aprender tal idioma. Mas é. por quê? Ah, porque o cara fazia... Ó. Oh. Eita. Eu falei, né, velho? Sensacional. <risos> o te... eu, acho que, eu acho que captou aí, né? Na... É, no come... Quando a gente começou a gravar o vídeo, tava, tava, limpo, tava aberto. Claro. Eu tava falando pra ele, aqui pega uma neblina foda, mas eu nunca tinha visto neblina nessa hora aqui, cara. Essa, a noite, assim, dá uma neblina forte, mas a essa hora, assim, eu nunca, eu nunca tinha visto. Então, galera, só me despedindo aqui, ok? Obrigado pra vocês que ficaram até o final, agradecer aqui ao Davi. Bom Valeu, seu. cara. Valeu. Bom te ter aqui Muito obrigado, na minha meu. cidade de <risos> No meu país. Cara, eu me sinto bem, assim, levando o colombiano pra conhecer alguns lugares. Aqui de Medellín, né? já bom. que ele não é daqui, eu vivi aqui, não moro aqui outra vez muito tempo, então para mim é um prazer, cara. Não, prazer é, te conhecer. Hoje foi o Igualmente, dia cara. e o dia desse vídeo, então obrigado mesmo. E a vocês, galera, muito, muito obrigado. Valeu, abraço e até a próxima. Tchau! Muito bom. Beleza, aí deu para é. gravar. <risos> Anda rápido ou devagar? Olha aí, tá os food oh. Truck aí, ó Tá no posto. Tá com pouca gasolina? Tá com quanto aí? Ah, beleza. Esse painel tá bom, velho. Oi? Esse painel tá bom. O painel da moto tá bom. É. Ah, esse tem também. Ah, sim. eu mandei colocar. Ah, ok. Almend. Essa é bacana, né? Olha como. Tá da hora, velho. Aí é, abriu já. espera do cara para passar no meio dos carros ali, o taxista sem deixar. Transluzinho tá foda, viu? Trânsito então tá foda. chegou numa parte com trânsito pesado olha o tiozinho caminhando no meio da rua como se não fosse nada né depois aparece o cara da esquerda no meio da rua o cara esquece que tá no meio da rua né aí ele vai caminha o cara da moto quase bate nele até tirou os pés assim do dos pedais da moto do medo. trânsito parou geral davi passou pela esquerda aí eu vi ele passando e vou atrás quando eu chego já tem a polícia uma moto no chão e sangue no chão e eu fiquei na dúvida eu passo pelo cara Usino para ele sair da frente Mas se eu fizer isso ele vai me multar, não sei Aí eu okay, final das contas Passei por trás okay, Primeiro desafio, passei por trás Ok, um carro atravessado Direto, opa, outro desafio aqui Ok, vou pelo meio E boa, direto Aí tá Davi lá na frente me esperando Vamos embora Cozinho de leve A cara, Caramba, eu um giro aqui e fiquei tonto. E a galera quer fazer uma fogueirinha aqui. Esse aqui é um dos meus lugares favoritos do Não de Meredinho, né? Mas saiu de Meredinho. Você viu a placa, né? É. É. Vou o Meredinho. Bacana.